Fala galerinha, é isso, eu, sou. eu sou Norberto Olá. e esse é mais um Elefante Literário com book haul e leituras de janeiro Eu comecei o ano de 2016 terminando, finalizando a famigerada e odiada por muitas pessoas Mas adorada por mim, Saga do Tigre com o livro A Promessa do Tigre Pra quem não conhece de Colin Hawke, é um conto que se passa antes da história do primeiro livro, contando tudo sobre a família dos príncipes Rajaram. Eu também li em janeiro eu Eel, esse livro que faz parte do mundo de extraordinário de R.J. Palacio. E conta a história desses três personagens que tiveram influência de alguma maneira na vida do nosso protagonista do outro livro, Og. No meu caso, eu não lembro muito a ordem que foi lida, mas enfim, vou só jogando aqui. Eu li um pouco menos que ordem mas eu vou começar falando. E é mais por uma verdade, que eu acho que muita gente já deve conhecer, mas é a história de um menino que tá com muitos dilemas aí e vai em uma aventura com o seu cachorro, procurar algumas respostas. Enfim, eu tenho medo de falar alguma coisa um <risos> pouquinho. Isso é spoiler, mas enfim, é, é nessa, nessa, nessa nada assim, sabe? Sair de casa, uma aventura, fugido, com um cachorro. Eu também li Para Você Não Se Perder no Bairro, de Patrick Modiano, um autor francês, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2014. Esse livro conta a história de um escritor que perde uma caderneta uma agendinha com os um números de telefones e dois desconhecidos entram em contato com ele pra devolver a carteira, mas nessa ligação tem algumas outras intenções. Eles estão atrás de informações sobre a vida desse escritor e de pessoas que estão envolvidas com ele. Então ele vai meio que relembrar o passado durante esse livro e todas as pessoas que fizeram parte dele desde a sua infância. Agora lembrei o que desse livro. Maravilhoso. Fiz algumas marcações aqui nele. Se eu não me engano, dei três estrelas, porque não existia a opção três meio. Gostei muito, mas não foi... Não, não gostei muito, né, porque o 33 não é muito. É tipo... gostei, porque não foi o que eu esperava. Eu esperava bastante desse livro. Na verdade, eu esperava muito porque a capa é bonita. Aqueles, né, julgando pela capa. Mas é um livro muito bom. Inclusive, recomendo para quem gosta desse tipo de história mais tranquila e linear. Eu finalmente comecei as minhas leituras de Sarah Dessen. O Que Aconteceu Com a deus é um livro super recomendado por quem conhece a autora. Infelizmente, ela não é tão como deveria, porque a narrativa dela é muito boa a premissa é bem clichê, um... pais um, separados, que a menina não se dá bem com a mãe, mora com o pai eles vivem mudando de cidade, a menina não se apega a nada e chega uma hora que ela se apega, tipo, é isso me apeguei muito a essa personagem, o protagonista tem alguns pensamentos que eu compartilho com ela o livro é relativamente grande, tem quase 500 páginas, então a história, sim, é bem desenvolvida. Eu realmente concordo que a autora deveria ser mais conhecida no Brasil. Muito boa, estou ansiosa para ler novos livros dela, que inclusive eu já tenho, mas aquelas que tem todos os livros <risos> da, das autoras e nunca leio, mas enfim. Outro livro que eu li foi em 1974, Red Riding, do David Pease. Sem dúvidas, esse foi um dos piores <risos> livros que eu já li nos últimos dois ou três anos. Que coisa ruim! Eu dei duas estrelas pra ele, porque a premissa é boa. Ele é um livro policial, é, eu que ser um thriller, mas não deu muito certo, assim. O caso é que uma menina foi encontrada morta e asas de anjo costuradas em suas costas. Então, o detetive, a partir daí, vai ter que descobrir quem matou a menina e tudo mais. Só que durante o desenvolver, desenrolar da história... O caso é tipo esquecido. Eles não falam mais nada sobre isso em determinado momento. Personagens, novos são incluídos na história sem que se aprofunde nada sobre eles ou seja, a maioria dos personagens são muito rasos. A narrativa é muito confusa. Quando chega no um final, melhora um pouquinho, mas no final mesmo piora. E eu não. Não. É uma pessoal na minha vida sem de livro. Eu não sei nem porque eu comecei a ler. Duas pessoas já tinham me falado que era muito ruim, mas eu fui porque, né... Na verdade, eu comecei a ler porque foi um dos desafios, do grande desafio do Culto Booktuber. Ler um livro que você não tem vontade de ler da sua estante. Então eu li esse livro e foi... Em dezembro, a autora Lorraine Pivato entrou em contato comigo pelo Scooby para saber se eu queria participar de um book tour com o livro Pseudônimo Mr. Queen Que ela escreveu e tá divulgando pelo Brasil por aí Então esse mês de janeiro o livro chegou e eu li um dos melhores livros nacionais Que eu li nos últimos tempos também Pseudônimo Mr. Queen fala de uma sociedade pós-apocalíptica Esse novo mundo com as pessoas sobreviventes é dividido em duas vidas A primeira vida acontece do momento em que a pessoa acordou dessa sobrevivência, desse fim do mundo que vai até os 70 anos. Quando ela chega nos 70 anos, ela morre e é enviada para outra vida, começando a partir dos 20 anos até os 100, totalizando 150 anos. Nesse novo mundo não há desigualdade social, não tem dinheiro, não tem doença, não tem mortes, apenas uma maneira de morrer. Todas as pessoas vivem às custas do governo que não se sabe muito bem o que é mas é como se o mundo como se as cidades tivessem vida própria então, você não podem você não pode construir uma casa se você quiser diferente da minha tem, tem que ser todas iguais e todos têm a mesma comida mesmo tudo então a gente vai conhecer três gerações de mulheres Regina Vitória e Larissa Brandão como elas se relacionam entre si e com esse novo mundo procurando o sentido da vida e o segredo da morte então, até onde as pessoas são capazes de ir por aquilo que elas acreditam. Porque nesse novo mundo, mesmo que sejam todos iguais, sempre tem aquela questão da ambição que fala mais forte em muitos casos. Então os personagens são muito bem construídos, a narrativa é muito bem feita, o livro é muito cinematográfico e bem escrito. Lorraine privado, está de parabéns. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Aqueles, né? Começou o ano agora, fazendo dizendo que foi um dos melhores. Mas certamente foi um dos melhores nacionais que eu li, eu dei 5 estrelas para ele e favoritei também. Como eu já vinha comentando por aqui, que falei muito bem dessa autora, Elizabeth Haynes veio de novo em janeiro E eu li, eu só quero falar de, resto, de Mortais, aí eu quero falar de restos Mortais, aí eu acho que é Humanos, aí só eu fico confundindo Enfim, Restos Humanos, esse livro é assim, as aflições se assemelham na narrativa de No Escuro, certo? Mas de uma forma diferente, eu não vou saber explicar, mas basicamente é o seguinte é uma, a protagonista, ela trabalha na polícia, um belo dia ela encontra a vizinha dela morta no apartamento, mas ela estava num estado avançado da, da composição e ela fica com dilemas se acontecesse comigo, não teria ninguém pra me achar as pessoas não sentiriam minha falta, simplesmente e ela fica nesses dilemas e ela começa a perceber que no último ano vários casos desse tipo aconteceram e pra polícia não é homicídio porque, enfim, a pessoa tá vendo da composição não tem nenhum um rastro de assassinato, nem nada ela fica bem bolada. só que ninguém Dá ouvidos a ela a princípio Só que desde o início a gente sabe Que realmente tem alguma coisa aí por trás É daqueles livros que você fica Até que ponto o ser humano É capaz de ir Por acreditar em alguma coisa Recomendado também Muito boa narrativa, não achei tão bom Quanto no escuro, mas Muito bom, ainda assim Entre as minhas leituras de janeiro Também teve um livro do projeto do Amor Do nosso livro e o Viajante Que estamos fazendo com a um elefante literário, que a gente tá fazendo com livraria em casa de Paulo Hades e com canto em canto de Yara então eu recebi de Paulo o um livro do cemitério eu li esse livro em janeiro, conta a história de Nim um garoto que tem a sua família assassinada por um assassino misterioso e a partir daí ele vai morar no cemitério sozinho, ele era um bebê e foge pro cemitério e passa a conviver lá com as pessoas que vivem ali pessoas, os fantasmas no caso né que se tornam sua família, é um livro muito bom, muito bonitinho muito fofinho, a narrativa de New Game é ótima, muito envolvente, os personagens são muito cativantes e o mundo que ele criou é muito crível eu tô usando umas palavras que eu nem sabia que eu sabia é. muito bom, também é um livro muito recomendado mais voltado pra linha Infanto Juvenil mas que não deixa de ser uma ótima leitura em todos os momentos hoje em janeiro talvez eu tenha meio que burlado a minha meta de comprar cinco, ou oh, o de ler cinco e e aí eu tava sem fazer nada, resolvi baixar o Watchpad de novo Fui lendo os livros, acabei lendo o pequeno livro de recado de Menina Louquinha. eu lembro algumas coisas, eu não lembro talvez Tem vezes que a pessoa lê o livro pequeno, tem vezes que a pessoa lê o livro grande E a pessoa vai tá vivendo, né? A, a, a vida tem dessas E uma das nossas primeiras leituras de 2016, no mês de janeiro, foi... Cidade dos Ossos, de Cassandra Clare O primeiro volume da série Os Instrumentos Mortais que a gente leu para acompanhar o projeto de Paulo do Livraria em Casa Que a gente tá atrasado Que a gente tá bem atrasado É não, não é um livro atrasado Mas vai dar certo Não sei se vai dar muito não no meu caso É, às vezes não vai dar Enfim, minhas considerações para esse livro Quem já acompanha o canal sabe que eu não sou muito de fantasia Ele não, não foi descartou pra mim não, não, é... É bom, mas não, ainda não foi Então esse livro conta a história de Clary Que descobre, resumindo, que é uma catadora de sombras e presencia fatos estranhos, que só ela consegue ver. Então ela é inserida nesse mundo dos caçadores de som... De samba. Samba! A gente samba. Então ela é inserida nesse mundo dos caçadores de sombras. Por Jace, Alec e Isabelle. Que vão se tornar seus companheiros de aventura. E, sua mãe tá envolvida também. Tá todo mundo envolvido, mas todo mundo escondeu dela aí. Sua vida todinha, ela fica puta, meio revoltada. Mas no final dá certo. Eu gostei desse livro, também não, não, não fiquei fã da série ainda. Não, não os odeiem, por favor. É, mas eu gostei bastante, eu não lembro. Eu acho que eu dei quatro estrelas pra ele, porque, enfim, eu, eu gosto desse tipo de história, eu achei bacana, legal. Em dezembro eu comprei pela internet o sorriso da hiena, que só chegou em janeiro, então só entrou nesse haul tipo de janeiro. Ele demorou muito pra chegar, porque o PagSeguro tava com os problemas, com as tretas muito loucas, assim como os Correios, como sempre. Então eu tava bem triste porque o livro não chegava, mas o livro chegou. Vai ter leituras de fevereiro em breve, vai ter esse livro sim, porque eu li, porque Carol leu e, e? e vai ter... Vocês vão ver, vocês vão, vão ver, só um instante. Bom, eu já adiantei, fiz cinco leituras, ou me permitia comprar um livro. O que que eu fiz? Comprei quarto. Ainda não chegou, eu não sei quando chegará, infelizmente, porque fui trollada pela Livraria da Folha. Mas uma hora chega, acredito eu, então comprei logo pra garantir que eles não mudem a capa e eu fique com o livro do filme, porque não... Mas é vida, tá comprado esse aí, tô esperando chegar, mas aí vocês já sabem qual a minha aquisição do mês. Fiz a primeira compra e tava dentro das regras de três pra comprar um. Me dei bem, né? Comecei bem. Às vezes nem comecei, mas assim comecei. E comprei Headhunters, se eu não me engano, esse é o primeiro livro de Joe Nesbo. Eu comprei porque depois que eu li Boneco de Neve fiquei fã do autor e quero ter, ter todos os livros, inclusive as capas são muito bonitas. Sangue na Neve, me espere porque você vai ser o próximo. Então depois de Boneco de Neve e o Leopardo eu comprei Headhunters, que tem uma nota muito alta nas interwebs literárias. Meu pai já leu inclusive, emprestei pra ele, ele disse que é fantástico livro, o livro, melhor que o boneco de neve, eu não vejo a hora de lê-lo. E ele é fininho, então vai dar tudo certo. Show! Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo de book haul e leituras do mês de janeiro. Se você curtiu, curta aqui embaixo, olha só que coisa legal, se você curtiu, vai curtir. Deixe seu comentário aqui também, se é a primeira vez que está vendo nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar nosso vídeo com todos os seus amigos. Também siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui e valeu! valeu. São três contos reunidos que contam a história de três... Hã? <risos> Ai, meu Deus! sei onde a gente vai botar. É mesmo. Tipo, Ficou sem lugar aqui. Então bota pro lado. Aqui bota bota é assim, né? Ah. Eu gosto. Tira a tia da amiga Maracajá. Vou sorrindo, emocionando <risos> pra <risos> gente pra baixo. Essa boca. música fica muito da cabeça. Eu amo essa música.